Intensa comoção atingia nossas almas, extraindo do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino, por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos fora singularmente apresentada. A verdade era que, até então, ele nos aparecia as cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Nossos três mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele. Conheceram-no, ouviram-no falar. Falaram mesmo com ele, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia de sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Muitos internos presentes haviam baixado a fronte, outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como orvalhando suas almas num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porquanto alguns minutos desperdiçados no labor, abendiçoado do progresso, poderão carrear para o futuro de sabores dificultosamente reparáveis, iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a vós outros. Sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de dez individualidades, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavaleiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para reuniões recreativas, podereis avistar-vos e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazeis ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do Espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas para tanto conseguirdes será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas a ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais as inclinações sexuais oprimem a vontade turbam as energias da alma entorpecem-lhe as faculdades arrastando-o a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do vero estado de espiritualidade. Por isso, será prudente, enquanto não progredires bastante, o isolamento, bom conselheiro que vos levará ao esquecimento de que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos em seguida de que agora, Vós vos deveis buscar de preferência com o amor espiritual, com o sentimento fraterno e marcessível, inclinação divina, apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma, e que animaram na terra corpos femininos, são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. Escolhidas em o nosso corpo de vigilantes, serão como preceptoras que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado até agora, apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão, e, assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrosantos sentimentos da família, impedindo que os ouvideis por uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual com vossos mestres, prepostos de Jesus. Junto de nós, aqui desempenharão elas como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como vedes, toda a ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Avante, pois, caros amigos e irmãos! Encorajados e decididos para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerar inspiração. Em um salão que precedia a sala de assembleias, encontramos as damas da vigilância, nobre corporação de legionárias que exercitavam um aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na terra, e o faziam, junto de nós, seus irmãos sofredores carentes de elucidações e consolo. Esperavam pelos seus protegidos, a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o hospital por mim, Belarmino de Queiroz e Souza, e João de Azevedo, e que se vira enriquecido, aquela mesma hora... Por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros, recebeu como futuros bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saíamos, isto é, Doris Mey e Rita de Cássia. Encantados com o acontecimento, pois irresistível simpatia já para elas impelia nossos espíritos, foi comovidamente que confessamos a satisfação que nos avassalara ao lhes oscularmos a destra que bondosamente nos fora estendida. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa Avenida Acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam um traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante e, ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, professor do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não nos ser estranho o aparelhamento. Já o por mais de uma vez nos serviços hospitalares. Contudo, esse agora dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos tão profunda a insignificância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a nos despertar atenção, era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados,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 Eis, porém, que o tilintar macio de uma campainha despertou nossa atenção. O mestre apareceu. Era o jovem Aníbal de Silas, a quem fôramos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de dois adjuntos, Pedro e Salúcio, Dois adolescentes como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos de minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração. E revi-me pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar, pela primeira vez, o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram a cadeira, na qual já Aníbal se sentara, fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam um como diadema que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre para a elucidação de Agenor Penhalva. O silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós. Sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais seis irmãos iniciados se apresentaram. Sentavam-se em coxins dispostos em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salúcio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Disse-ia que ósculos maternais rociassem nossas almas caliginosas. Surdos de esperança segredaram misteriosamente em nossos corações, obliterados pelo longo desespero, e suspiros se distenderam, aliviando opressões abomináveis. Ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como um hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos, alijando do ambiente quaisquer resquícios de preocupações subalternas que ainda permanecessem pela atmosfera, instintivamente nos vimos presa de profundo e singular respeito que atingia mesmas impressões do temor. Arrepios ignotos perpassavam por nossa fibratura psíquica, aquecendo-a e, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas requeimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Evidente era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas pelos sons daquele hino mirífico que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente, num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades. Em meio de silêncio tumular, em que não nos distraíamos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam, a voz de Aníbal, grave e carinhosa um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. — Vamos a orar, meus irmãos! Antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumprimos nos o um honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo por meio das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas no fulgor da inteligência penetraram o íntimo dos nossos corações tal se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos, no intuito de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante eram tochas vivas que alumiavam nossas almas temerosas e convalidas, uma a uma, e baixamos as míseras frontes, Amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitava os refolhos da alma. Bondoso prosseguiu como num prelúdio harmonioso. A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis o um influxo bendito de forças ignotas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis, progressivamente, a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes e voltareis escarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. É no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a estender diz, o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que, por isso, dificuldades de expansões vos entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável é querer iniciar a tentativa, é vos arrojardes, vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como a vez de neles penetrar a fim de vos edificardes? E Aníbal orou, então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos, das forças renovadoras. A proporção que orava, porém, uma faixa fosforescente, de radiação opalina, estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, a todos envolvia em um como ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, em surdina, as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia e dulcíssimas impressões lenificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo, formado pelos seis iniciados que o acompanhavam. Pedro e Salúcio colocaram-lhe na fronte o diadema de luz, ligando-o à tela espelhenta pelos fios argêntios que conhecemos. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes à vontade. Logo após, iniciou o catedrático a explanação da sua importante aula. Pela magnitude do que se passou, então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, e a importância do método pedagógico absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos,